Estudar engenharia nunca foi uma das tarefas mais simples. Estudar qualquer área do conhecimento em um ambiente de discriminação de gênero pode se tornar um desafio maior ainda. O Conversa de Engenharia estreia com a seguinte pergunta. Existe machismo nos cursos de engenharia da URGS? Professora, nos teus tempos de estudante, tu enfrentava alguma realidade de machismo dentro da universidade? Bom.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 Quando a gente para para pensar nos ingressos de mulheres, claro, avançou muito, além, uh, avançou muito ao longo do tempo, mas continua muito pouco, por exemplo, nas engenharias mais tradicionais, como elétrica, mecânica, até mesmo a engenharia civil, eu sou da engenharia civil, a gente vê que tem semestres que entram muitas mulheres, mas tem alguns semestres que, que o número é bem baixo. Então, isso propicia que o ambiente seja menos acolhedora a essas meninas é uma opressão uma que às vezes a gente não percebe que, que, que comete, por exemplo, porque está tão enraizada na sociedade machista né, ao longo de todos esses anos que às vezes os meninos nem percebem que aquela brincadeirinha aquela piadinha pode ter sido um, um fator crucial para uma menina sair por exemplo da universidade é um fator de, de evasão a opressão muito grande a gente a gente tem a gente conversa com meninas a gente tem um grupo, uma roda feminista que acontece de vez em quando, e a gente sabe, a gente vê por relatos que, que não é legal, sabe? Que, que aquilo pode ser o estopim de tu querer ir embora, sabe? Tu já está descontente com várias coisas e aquilo já te gera uma maior insegurança que te faz sair da universidade. E isso é muito sério, a gente precisa conversar sobre isso. Bom, se a gente for pensar, historicamente, desde que a universidade surgiu aqui no Brasil, né, no final de 1800, a gente vê que só os homens tinham acesso à universidade, como um todo, independente do curso. E isso, ao longo do tempo, devido aos, aos avanços, nas conquistas das mulheres, uh, as mesmas foram entrando, aos poucos, na universidade. Mas o que a gente percebe é que as mulheres foram entrando em cursos que tivessem mais a ver com o lado mãe, o lado mais social, mais, uh, mais afetivo. Né? Que, que muito se discute disso, de que de que a sociedade em geral acha que as mulheres têm, têm mais a ver com, com esse lado protetor, então estariam mais aptas a profissões que tivessem a ver com ensinar, por exemplo, né, pedagogia, letras, toda parte que, que dá aula, né, cursos uh, que, que tivessem intimamente ligados à educação. E aí a gente percebe que, ao longo dos últimos anos, por exemplo, as últimas décadas, um avanço grande das mulheres nas profissões de engenharia, mas por mais que, que esse avanço tenha sido significativo, a gente percebe que dentro da, dentro da, da escola de engenharia ainda é, é duvidada a capacidade dessas mulheres estarem dentro do curso. Sabe? As mulheres que fazem engenharia têm que todos os dias, às vezes, provar que elas são capazes Igualmente como os homens de estar ali dentro, que elas não vão passar porque elas são bonitas, elas não vão passar por serem mulheres, ou seduzir o professor por serem mulheres e incapazes de passar devido à sua inteligência, por exemplo. minha realidade como estudante de engenharia? Bom, difícil do ponto de vista da, da exigência, da dedicação, né como todo estudante de engenharia. Né? É, e com algumas dificuldades adicionais, pela questão do preconceito de gênero. Né? Uh, alguns professores na época, isso foi em 1982, que eu entrei na Escola de Engenharia como estudante. Né? Uh, alguns professores da época não consideravam que engenharia fosse uma carreira para mulheres, né? e diziam isso claramente em sala de aula. Ou, não tão claramente, né? faziam algum tipo de colocação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 a discriminação. Então, nesse sentido, eu acho que as alunas têm hoje uma situação que evoluiu. Mas também acredito, e pelo relato de algumas das minhas alunas, né, que ainda tem muitos problemas para serem abordados, resolvidos em sala de aula, né, sobre essa questão, e sobre outras formas de discriminação também. A gente vê nas competições da tanto da atlética,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 Sempre pela nossa beleza, mas eu não quero ser reconhecida pela minha beleza ou, sei lá, pelo que os guris estão vendo. Eu quero ser reconhecida pelo como eu jogo bem ou como as minhas amigas jogam bem, sabe? A gente está lá para jogar, a gente não está lá para ser uh, vistas como eles nos veem, né? Então, acaba sendo um ambiente bem opressor todas essas viagens. A gente sabe que a Atlética está trabalhando em cima de... Uh, de desconstruir isso, né? porque é uma desconstrução geral de todo mundo, mas a gente ainda tem muito pela frente, e é junto que a gente vai desconstruir isso, são as gurias conversando com os gurias, a gente tendo ambientes de conversas, de palestras, e acho que está melhor do que era uma vez, mas ainda tem muito caminho pela frente. A mulher hoje ela tem capacidade intelectual tanto quanto o homem, tanto para fazer uma engenharia, tanto para exercer a profissão, tanto para gerenciar uma empresa, administrar... Tanto para trabalhar com inovação, com empreendedorismo, com todas as áreas afins. Homens e mulheres podem trabalhar nisso. Enquanto professores e outra esfera maior, tem, mas ela não é muito, vamos dizer assim, tem ainda, por parte, né? mas ela não é muito bem mostrada, tu não sente tanto. né? Talvez algumas meninas e alguns cursos mais específicos bem masculinos possam dizer isso também. Elas vão dizer que tem, sim, que elas sentem. né Isso vai muito da característica do curso, do histórico do curso também. Né? Tem muito a ver isso. Para tu ter essa ideia, hoje a engenharia civil, ela está bem em termos de a divisão, se não me falha a memória, entre homens e mulheres está igual, 50-50. Então, está bom igual. Aqui nós temos, aqui dentro desse saguão, a gente tem um, um quadro de formandos de 1972, e nesse 1972, três mulheres fizeram curso de engenharia e uma foi funcionária homenageada. Então, um total de quatro, né? de 60 alunos que, que graduaram. Né? Não chegou nem a, a metade disso. Hoje não, hoje a gente está conseguindo formar. E tem cursos que têm mais mulheres do que homens. Né? Tem outros que estão a mesma coisa, entre uh, 50 e 50. No universo, enquanto eu atuar como docente, dentro da engenharia, já enfrentei, sim, problemas. Com alunos que são, teoricamente, eram um pouco mais velhos que eu, eles não entendiam o que, que eu estava querendo dizer ou o um modo meu de conduzir a aula. Então, questionavam, né? Por que, que eu faço desse jeito? Eu explicava, não, porque a metodologia é desse jeito. Não, mas tu está errado. Eu disse, não, mas quem tem que aprender é quem está sentado aí. Eu já aprendi, eu estou te ensinando. Se tu queres aprender, as coisas vão ser desse jeito. É, a gente pode achar outra metodologia em comum para todo mundo, então que fique melhor. Mas o meu papel enquanto docente, educadora aqui, enquanto mulher, né, engenheira, eu estou dando aula para ti. Já enfrentei, sim. já tiro. Dentro da docência, a senhora enfrentou alguma vez o machismo? Como professora? Sim. Como professora, enfrentei. É... Tanto na questão do de relações profissionais, né? principalmente no início da carreira. Uh, professores mais antigos uh, tinham a tendência a ter um tratamento diferente comigo, né? uh, no sentido de aceitar opiniões, uh, aceitar posicionamento, aceitar sugestões, ou até determinações, na hora que eu estou no cargo de chefia, por exemplo, uh, que muitas vezes me pareceu ter uma relação direta com o fato de eu ser mulher. Sim, aconteceu. É, por outro lado, é, na minha, por exemplo, na minha primeira chefia, é, eu percebia isso muito mais claramente. E hoje, é, eu não tenho esse problema tão claro né, na, minha, na minha chefia. Quer dizer, há dez anos atrás, foi diferente do que agora. É, também na questão como pesquisadora aparece, às vezes, né, essa situação... É, de um tratamento diferente, né, é, que eu procuro enfrentar com um posicionamento meu. É um esforço que eu tenho que fazer para evitar que as situações é, se, se instalem situações que não são, na minha opinião, corretas, né, em relação a, a discriminarem o meu trabalho ou a minha a minha, a minha postura, né, ou me tratar de maneira diferente, como de uma maneira machista, né eu procuro me posicionar diferente. Então, a minha maturidade ajudou a mudar o que acontecia comigo. É uma maneira. Não, não diria que é o caminho mais correto, porque eu acho que teria que ter mudado melhor mais a situação que acontece do que a, a minha postura. Mas eu acredito que existem ainda professores na escola de engenharia, na engenharia, também existem muitos engenheiros pelo mundo né, que mantêm uma postura ainda de discriminação. Né? Mas é, realmente, é, existiu uma diferença muito grande. Aqui no departamento, por exemplo, foi uma mudança muito forte nos últimos anos. Eu sou professora do departamento é, desde 1993. Né? E são 24 anos... Né? E nesses 24 anos, houve muita mudança. Então, eu acredito que essa mudança também se refletiu na, com as alunas. Eu acho que não existe mais uma disseminação da discriminação como ocorria né, naquela época. Quando a gente entra na universidade, as caloradas, as festas que acontecem no início do curso, são os ambientes mais opressores, porque a gente é muito novinha e a gente não tem aquela defesa. Pelo menos falando por mim, quando eu entrei na universidade, eu não tinha o feminismo tão forte na minha vida e eu acabei participando de coisas que eu não participaria hoje, como, por exemplo, a calorada dos bichos, as festas que a gente participava também, não eram os ambientes mais legais nesse sentido. E eu acho que não tem assim um acolhimento para as mulheres. A gente tentou fazer até o grupo feminista uma capa de Facebook para que elas pudessem vir até nós, se elas sofressem algum tipo de opressão mas acaba que nenhuma chega até nós, porque elas realmente entram pensando só na universidade, ai que legal, passei na URGS, e acabam aceitando as coisas que elas passam, porque são muito novas, ainda não, o feminismo ainda não entrou na vida delas, eu acho. Né? Eu acho que tem muita gente que fala assim, ah, tu é muito feminista, como se fosse uma coisa ruim, e eu falo, ah, muito obrigada, porque eu não acho uma coisa ruim. né. Eu acho que não só na engenharia, mas é uma coisa geral da sociedade, de achar que o feminismo é o contrário do machismo, como se o feminismo fosse uma opressão das mulheres. Mas, na verdade, o feminismo luta pela igualdade de gênero. A gente só quer equiparar as coisas para que a gente possa ter as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. Eu acho que é fundamental que a gente tenha igualdade, tanto de gênero, quanto de raça, quanto, se possível, social, dentro da engenharia e, dentro, e na nossa sociedade em geral. E falando especificamente da de gênero, eu acho que a gente tem que ter ambientes mais acolhedores para as mulheres. Para as mulheres mães, por exemplo, que elas possam ter um ambiente de que os filhos dela possam ficar, que elas possam amamentar os filhos dela em aula, por exemplo. Eu nunca tive uma colega mãe, mas eu sei que existem várias. E onde elas estão, elas realmente vão embora da universidade ou param o curso por causa disso. E ambientes que a gente possa denunciar, né? Que a gente se sinta não sei, seguras para denunciar caso a gente sofra algum tipo de abuso até físico ou psicológico. Acho que isso é bem importante para que comece a ter um ambiente mais igual em questão de gênero. Eu acho que uma das questões que acontece é que no mercado de trabalho a engenheira tem uma posição de poder. Né? É, isso diminui a possibilidade de, de outras... É, Desse tipo de situação ocorrer. É, enquanto que na universidade a aluna não está numa posição de poder. Né? É, por outro lado, entre colegas também eu acho que acontece menos de, de discriminação do que entre, é, digamos assim, quando existe uma chefia, uma direção, né? Eu acho que isso facilita. Isso, de maneira geral, no mercado de trabalho, não só para as engenheiras, né, mas para as mulheres. Acho que quando a mulher está numa situação de chefia, de coordenação, ela tem menos risco de sofrer esse tipo de situação. Né? É isso que eu enxergo. Eu acho que, sim, a gente deve tomar providências. Né? Eu acho que eu, algumas coisas são pessoais. Digamos, cada um refletir sobre a, os seus posicionamentos. Né? É, mas as instituições podem tomar, eu acho, basicamente duas providências. Uma, discutir a questão e esclarecer. Né? Trazer ao debate e esclarecer o que está acontecendo. Né? É, evitar a, a situação é, de que questões de gênero possam trazer constrangimentos ou é, discriminação. É, com, essa, com esse esclarecimento. Além disso, eu acho que quando um caso ocorre, ele deve ser também discutido e resolvido. Né? Evitar que o, a, a, uma questão que aconteceu não seja devidamente abordada. No sentido de que, se realmente aconteceu algum tipo de, de discriminação, é, que se tome providência sobre, ele, sobre essa discriminação. É, e que se não aconteceu também é, a pessoa que se sentiu discriminada possa entender o que houve, né, e não é, não ficar com aquela sensação de que foi é, é, abandonada pela instituição, né, de que foi ah não foi é, considerada, foi desprezado o problema que, ela, que a pessoa trouxe, né? Então eu acho que isso são dois pontos principais. Eu acho que é debater, discutir. Esclarecer, mostrar o que é preconceito, o que é assédio, o que é discriminação. Né? Uh, e, e nos casos em que houver algum tipo de denúncia ou reclamação, que ela seja resolvida. Não, uh, digamos assim, desconsiderada. Né? Então que se procure sempre levar a solução. Debater entre as partes e resolver o que realmente aconteceu e o que tem que ser tomado de providências que seja tomado. Existe também um coletivo das ciências exatas, né? Mulheres na Ciência, que as meninas fazem um trabalho muito bacana também. Fizeram uma intervenção com frases ditas por professores. Né? Meu professor é machista, meu professor disse tal coisa. E, e que daí, o, pelo menos o campus do Vale, ou quem frequenta, teve um pouco da noção do que acontece. Ou aquelas frases ditas naquele contexto, tu parando para pensar, tu começa a... A, a duvidar um pouco do, do certo que está fazendo das tuas atitudes, né? Eu acho que fundamentalmente fazer essa entrevista aqui com vocês, trazer para a TV Engenharia o, a discussão é, é fundamental para que todos repensem as atitudes, repensem os pensamentos, né? O, e De que jeito a gente está contribuindo para uma sociedade mais justa? De que jeito a gente está tornando o ambiente escolar né, da universidade uh, mais humano, mais mais digno, né? das pessoas conviverem. Uh, conversando também com amigas, também por experiência pessoal, a gente sabe que é bem complicado. Tem muitas empresas que dizem que não, mas na verdade sempre preferem um homem para trabalhar na obra, por exemplo. Né? Então, para chegar em, em certas vagas, acaba sendo sexista a seleção dentro dos bastidores. né? Claro, a gente não fica sabendo na, na, na hora de entregar o currículo é todo mundo igual, mas lá no bastidor eles não, vamos dar preferência para esse sexo aqui. Porque por isso, por isso, por isso. Também as mulheres que trabalham em chão de fábrica, é muito difícil conseguir a vaga. E não é uma questão de que ela venceu, sabe, a, a, a mulher que, que consegue. Ela não pode ter tanto essa visão meritocrática, porque na verdade... Claro, ela conseguiu estar ali, mas tantas outras podiam estar ali porque são tão capazes quanto ela e tão capazes quanto os outros homens que estão lá trabalhando, sabe? Não é uma uma questão de, de mérito. Claro, é um mérito pessoal, mas deve ser tratada como um, um certo mérito de gênero também, os homens que acabam ingressando nessas vagas. E o próprio desrespeito do mercado de trabalho e a desvalorização do trabalho da mulher... Né, como engenheira ou como estagiária de engenharia dentro dentro do ambiente, por, por chefes, por tudo, né, as mulheres são oprimidas, querendo ou não, em, em quase todos os ambientes de trabalho predominantemente masculinos. Né. Às vezes uh, a gente não percebe o que a gente comete, as opressões que a gente comete, mas uh, pequenas piadinhas, pequenos comentários depreciativos às vezes acontecem por parte de professor na aula, professor que sutilmente duvida da tua capacidade, sutilmente dá a entender que tal coisa acontece porque tu é mulher. E muito muitas vezes eu já ouvi também um relato de que tem professores de alguns cursos que dizem, não, se depender de mim, nenhuma mulher se forma aqui dentro, entendeu? Puramente por, por essa supremacia machista que existe no nosso país e no mundo como um todo, sabe? E os colegas também, de forma sutil ou às vezes de forma bem direta, também ficam duvidando da capacidade, principalmente intelectual, das meninas. A gente está conquistando nosso lugar, mas ainda assim tem bastante opressão por parte dos professores, por parte dos colegas, e mas está melhorando, sabe? Acho que tem as pessoas têm dado mais ouvidos ao é que a gente diz e aos poucos a gente está conseguindo conquistar nosso lugar, mas sempre tendo que provar que a gente é... Igual os guris, que a gente sabe a mesma coisa, que a gente tem a mesma capacidade que eles. Mas eu acho que é muito da pessoa saber, acho que a gente tem que chegar todo dia lá e quando acontece alguma alguma pressão a gente tem que ir lá e falar que está errado, explicar por sabe é muito de, eu acho que, educar os nossos colegas e professores para mostrar para eles o que está certo, o que está errado, o que é opressão, o que não é. Porque tem muita coisa que está intrínseca nas pessoas de, de que... Ah, Mulher é assim, se trata assim, e a gente pode falar ou não uma coisa, e a gente tem que ir mostrando que não é bem assim, que é diferente, que a gente é igual. Eu acho que ainda tem bastante preconceito em cima do movimento feminista. É como se feminismo fosse uma coisa ruim ainda, sabe? Às vezes, muitas vezes eu escuto falar tipo, que se alguém falar, Ai, mas tu é muito feminista, tu é muito radical, só que não é ser radical, é brigar pelos meus direitos, ser feminista não é uma coisa ruim, sabe? E ainda tem muito preconceito em cima. Si. As pessoas acham que feminismo é o oposto do machismo. Elas acham que a gente quer ser superior, alguma coisa assim. E não entendem que feminismo é uma busca por igualdade. E não como é o machismo que é uma opressão, uma superioridade, sabe? Feminismo é a busca por igualdade. E muitas pessoas ainda não aprenderam isso, sabe? Então, acontece muito preconceito em cima do feminismo. Até fiz um intercâmbio, conheci muitas gurias de outras universidades do Brasil. E a gente conversando a gente sempre relatou os mesmos problemas, sabe? Existem as mesmas opressões em todos os lugares. Até, por exemplo, as meninas da USP fizeram aquele vídeo e, quando eu conversei com os meus colegas daqui, todo mundo viu o vídeo e a gente falou nossa, é exatamente o que a gente sente. Sabe, Podia ter sido eu nesse vídeo, porque é exatamente o que eu penso e o que eu sinto. A gente gostaria muito que tivesse uma ouvidoria na universidade em que a gente pudesse chegar e falar o que aconteceu em um caso de opressão. Porque, por exemplo, muitas vezes é muito complicado para uma aluna e de frente com o professor ou com o colega e tiramos apontado na cara e dizer que foi errado que não gostou daquilo, sabe? Porque, bom, tem represária se fizer isso, sabe? Tipo, pode, pode, não sei, sabe? É pior, eu acho que chegar lá e falar, professor, levantar a mão numa sala de aula e falar, olha, acho que isso que tu falou foi errado. E encarar um colega e falar, olha, não quero que me trate assim. As pessoas não se sentem confortáveis em fazer isso. Então, seria bom que tivesse um lugar onde a gente pudesse fazer nossos relatos, sabe? óbvio, tem casos que são, é só uma piadinha que a gente releva, mas já ouvi dizer que tem casos muito piores. assim Tem relatos de colegas minhas de que realmente ficaram muito chateados e aquilo foi muito ruim para elas estou ouvido certas coisas de professores de colegas. Então, seria bom que tivesse um lugar onde a gente pudesse uh, relatar os problemas que acontecem em sala de aula. E eu acho que também assistindo o que vocês estão usando agora, fazer esses vídeos ajuda muito, porque leva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 eu acho que colabora não só para o que está aqui dentro, mas também para o que está fora, sabe? Porque a gente muito discute em redes sociais essa, essa temática, sabe? Mas é uma coisa que, que precisa mais de um trabalho de base mesmo, sabe? É, é dentro de casa é, e, e dentro das instituições que tu pode vir trazer profissionais para conversar ou fazer rodas de conversa para conversar sobre esse assunto. E, e realmente trazer para o enfoque que realmente as mulheres têm a mesma capacidade mental de um homem, sabe que somos todos seres humanos, sabe que, que não é o teu sexo biológico que vai definir a tua a tua esperteza, a tua capacidade mental para estar ou não dentro de uma universidade. Para realmente tentar modificar a situação, é, eu acredito que a discussão tem que ter o seu espaço. Eu acho que seria interessante criar um espaço para discutir isso. Uh, por exemplo, no conselho de graduação, se propôs a criação de uma espécie de ouvidoria da escola de engenharia, uh, que seria um espaço para esses e outros problemas da escola né, uh, aparecerem, serem apresentados né, para a instituição oficialmente, digamos assim. Até nessa ideia da ouvidoria, nós tínhamos pensado em fazer uma espécie de ouvidoria que passasse pelos diretórios e pelos centros acadêmicos, né? então, por exemplo, em vez de a pessoa fazer a, a, a, passar a denúncia ou dizer que teve um problema diretamente à ouvidoria, esse problema seria trazido através do centro acadêmico, por exemplo, para evitar a questão que muitas vezes surge nesses casos, que é a pessoa não querer se expor, né? Diretamente. Então, começar a discussão através dos centros acadêmicos e, e essa ligação com uma espécie de ouvidoria do conselho de graduação. Porque na graduação isso parece bem mais forte do que na pós-graduação. Se a gente tem uma paixão né, por algo, como eu tenho pela engenharia, né, como quando eu decidi fazer engenharia mecânica, que era uma das engenharias que tinha maior dificuldade aí de aceitar as mulheres na época, eh, valeu muito ter enfrentado. Né? Valeu muito não ter desistido. Né? Eu, eu tenho muita satisfação em realizar o trabalho, em ser professora, em pesquisar, em eh, desenvolver conhecimento, né? em estar na Universidade Federal, num centro de excelência na academia. Né? Eh, então, eh, não vale a pena desistir. Claro que a gente deve lutar para que essas dificuldades, que são totalmente desnecessárias, né, sejam retiradas da vida das mulheres. Né? Depois do século XXI, né, a gente está discutindo essa questão, está bem obsoleto, né? a gente podia não precisar mais dessa discussão. Né? Então não vale a pena a gente desistir. É, vamos juntar coragem, né, é, e enfrentar e lutar para modificar. Né? Essa é, é eu, assim, a minha mensagem para as mulheres que resolvem seguir esse caminho né? Que tem muitas alegrias, né? muitas alegrias.